a mais um inscrito no canal, eu sou o Biel Alves e hoje eu tô aqui para jogar a Us na vida real com Kainan Player, e aí galera, Laís, foi, e eu, e hoje os nossos apelidos no jogo são eu, Biel Pastel, Kainan Maçã e claro novo e galera Todas as que vamos ter que fazer, o impostor vai bagunçar todas elas. Tipo, o impostor pode fechar a porta. Todas as portas. Um, é o impostor pode ter, tipo, derrubar todas as tasks deles, sabe? Para atrapalhar eles. Essa é a primeira task que temos aqui ao redor da... Aqui vai representar a cafeteria. Aqui é a primeira que vocês têm que levantar a cadeira. A segunda task é aqui que tem que... Ajeitar o tapete. Aqui, arrumar os lápis para colocar aqui dentro. E aqui, Gabriel, ajeitar. As e aqui, ajeitar as coisas colocando tampa por o scan. tampa. Aqui o, scan. o scan também, né? Óbvio, é. tem que ter. E o scan é. O scan aqui, que eu não sei como é que vai funcionar. Kainan. Fica parado aqui por um minuto. é quem deu essa ideia. Então. O Se Kainan de. Segunda, é segunda, aqui, ó. O, o canal de Kainan vai estar aqui embaixo. Lá Não tem canal. É a primeira vez que está aparecendo aqui no meu canal, mas. Kainan já tá apresentado aqui no YouTube, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo E bora começar a brincadeira Bom galera, vamos sortear os papéis Eu vou começar e já vou pegar esse daqui Eu vou eu, então. eu. Vai, Kainan agora E agora ela é isso. E agora todo mundo se afasta pra ninguém saber o que, é que vocês vão saber Eu já vou ir aqui pra, aqui pra mim dizer o que, é que eu sou Mano, não quero que ninguém me veja Sai daqui! Laís tá aqui. Sai daqui! Eu vou sair daqui logo. Porque vai que é ela. Mano, tipo... Sai daqui, velho! Mano, ainda não apresentei meu papel. Velho, eu tenho que apresentar meu papel. Porque aqui eu sou... Todo mundo tá aqui, velho! Sai daqui! Velho, eu vou apresentar lá fora. Vai ter zoada, vai! Mas eu vou mostrar. Bom, galera, o que eu sou é... Eu sou o impostor. Vambora, vambora, vambora! Ah, mano, sai daqui! Não, eu aprendi a botar Mano, corre! Não, não, não. Ah, mano! Botão. Apertar o botão! Vambora! Eu estava fazendo a minha teste e a gente veio correndo atrás de mim! Vem, todo mundo aqui! Fazendo minha teste e Kainan veio correndo atrás de mim pra me matar. Eu é ia... preta. Eu estava correndo pra apertar o botão, só que eu pensei que a Laís ia me matar. E Aí tá. eu saí na hora. Eu, tá. eu já teria te matado se eu fosse impostor? Eu estava fazendo teste dos lápis, aí a veio correndo atrás de mim. Eu não fui correndo. Meu primeiro voto vai para a Laís. Meu segundo voto vai para a Kainan. Eu, como não vi nada, skip! Eu não vi nada. Então Bom. foi empate. Ninguém foi expulso, então continua a brincadeira não, Vamos continuar Vai! Vai! Sai daqui Mano, eu sou impostor Eu tenho que armar alguma coisa pra matar eles Vambora Mano, velho, sai daqui velho Mano Eu não sei nada pra armar contra eles, sabe? Corre Apertaram o botão? Sim. Ela... ela Será ela, ela foi Quando eu tava aqui fazendo essa task... Aí... Aí eu apertei o botão e ela disse que vinha pra fazer essa task que eu já tava fazendo. Mas já, velho? é eu entrei, eu entrei. Em quem vocês voltam? Caís. Eu Esquipe. vou... De eu vou de skip. De novo? Eu não vi nada, velho. Eu, eu não tô vendo nada. Eu... E eu vou correr. Corre, mano. Corre, velho. Mano, eu tenho que armar alguma coisa, sabe? Eu não sei nada pra matar contra ele, sabe? Eu tenho que matar alguém. Tu planejou um matar, aí não. Vambora, vou tentar. Sai daqui. Já arrumaram esses tasks? Já, eu fiz isso. Aí. Onde é que tem mais tasks? Acabou as tasks. O imposto perdeu, porque acabou as tasks. Que ódio eu perdi! Eu sabia que era ele! Uhul. Perdi, galera! Eles completaram as tasks! Que ódio! Que ódio o que Graças a Deus! Então bora Não, continuar usar. com mais partidas! Vamos sortear mais papéis! Bom galera, agora vamos. mudamos aqui pra cafeteria nova! <risos> Meu Deus, que vergonha! Agora vamos bagunçar tudo de novo. Eu sei que tá meio escuro aí, é. O foco melhorou. Vamos bagunçar tudo de novo. E agora vamos ficar de olhos fechados. Eu vou começar, como sempre, de novo. Fechou o olho, na de costa. Ai, meu pai. Todo mundo vira de costa. Ai, que calor. Ai, Acho Ai, que eu vou nesse. Fechei o olho. Já peguei o meu. Pega eu o de vocês. O peguei o meu. Peguei o meu. Peguei o meu, meu. cara. É. Eu, eu não que... sei sempre... pra... Eu tenho que falar o que, que eu sou, mano. Eu vou lá pra fora. Vamos falar o que, é que eu sou. Ah! Galera, vamos sair aqui. Que aqui eu posso falar o que, é que eu sou. Bom, então, galera, vamos abrir aqui de novo. Ah, de novo, gostou. Agora vamos continuar, ainda não eles. Bora. embora, galera. Vamos lá. Bem assim. Tipo, Reunião da emergência, galera, vambora. A que tava, tipo, todo bagunçado assim. Ela olhava pra mim assim. Ela ficou assim, ó. Ela não colocou lá dentro, ela ficou assim. Não, eu estava arrumando. A Cainá hoje é eu, eu parei de arrumar as tesques Meu primeiro voto foi para lá. Eita, meu segundo de Não, cá. Não, meu, meu voto. De novo, eu vou pra Cainá. Tem que voltar pra alguém, né? Tem que voltar mesmo, pode ser skip, porque eu não Pode ser, pode eu ser skip, pode ser skip. Skip, skip, skip, skip! Eu volto encarnada! Mãe, encarnada é uma E Empate de novo! Assim, Vambora. Assim, Vambora! De novo! Agora! Antes! Vai embora, vai, por por mano. vai embora! Caramba! Vale. Não tem task por aqui! Armadilha de novo, não posso perder de novo! Eu não quero perder. Vambora, não tem nenhuma teste por aqui. Vambora, galera. Foi alarme falso. Não tinha nenhuma teste por lá. Viu? Olha isso aí, eu faço o tapete. Tá bom. Eu acabei de fazer... Galera, Mano, ganhei deles. Eu, eu não sei como é isso, porque não é no jogo que você pode colocar hack, tá ligado? Meu Deus. Vamos todo mundo coloca o papel aqui. Pega o meu papel. Ah, deixa eu pegar o meu. Que que Ai. Mano, que... Mano, eu não sei como minha filha, aqui. Deixa eu bagunçar a Vamos lá. Bagunçar todas as festas de novo para recomeçar começar outra partida de novo, beleza? Vamos, vamos. Bom, galera, vamos sortear de novo. Bagunça, bagunça, bagunça, bagunça. Vira. Eu penso, bem. vai, vira. Posso começar dessa vez? Ele pegou o impostor. Não, não, imposto. imposto não, eu peguei. não peguei Eu tô bagunçando, minha filha. Ah, então vira. Mas eu vou Você começar com esse Vai, eu vou vai todo mundo bota, Todo mundo vira. Eu vou nesse. Vambora. Eu vou lá para a área. Aqui. Como sempre, de novo pra lá. Ele pegou o papel pequeno. Ele pegou o papel pequeno, é Kainan. Eu sei, tô suspeitando dele também. Galera, vamos, tô, eu e eles vão fugir de Kainan, porque já sabemos, sabe por quê? Porque ele pegou o papel pequeno. Vambora, bate-toque, bate-toque. Ó. Corre, corre. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Não. Sai. Vambora, daí, sai daqui. Sai. Bora da junta. Mano, eu tenho que mostrar o que, que eu sou, velho. Deixa eu mostrar mais uma vez. Não tá sabe ainda. Tripulante. Eu tô vendo sua tripulante. Rainha. Laís também disse que ela é tripulante. É Kainha. Corre. Hoje não, tenta junto, anda junto, anda junto. Vambora. aqui. Vamos ficar aqui, né, de Buenas. Teste, teste, teste. Chama teste. a reunião. Não, Chama. não, não. Chama agora não. Mano, ele correu atrás de a gente, velho. Que susto. Mano, eu sabia que a ele ia um o meu pequeno. Meu, a gente devia estar melhorada esses papéis, porque esse Fácil. É é. Vamos bagunçar de novo, calma. Não, aperta, aperta os papéis até ficar pequeno do outro. Mano, que partida emocionante. Dá um grudo. Bora lá, galera, fazer de novo. Vamos, vem, vem, vem. Agora todo mundo vira de costas. Não, ah, não, deixa aqui. Boa, tá. Vamos lá, galera, todo, tá mundo todo mundo vira de costas. Todo mundo vira de costas. Vira você também. Peguei um. Peguei outro. Peguei um. Agora todo mundo fora. Vamos embora. Pega, é Só, só pega. Não, não. Sai daqui. Eu vou me funder aqui. Eu vou aqui. Sai daqui, deixa aí. Eu, eu sei é que sou eu. Vamos lá, galera. Vamos ver o que eu sou. Ó, que o era carinho, era cair de novo, velho. Ai, velho. Lá! Eu sou um fantasma! Eu sou chamei, mas ele Ah, velho. É, mas também eu fui, me postou três vezes, né? É, pelo menos foi eu. Já faltou lá isso. mais um. Uma Só vez. Cadê o seu papel? Vambora galera, nós tem, nós tem eu tenho que ganhar, eu não me importo, eu tenho que ganhar. Acho que nem começou a partida ainda. Vambora. Mano, eu tava escondidinho. Eu no começo, mano. escutei com você. Eu vambora, eu começo, eu começo. É de, seu, bagunça. É de bagunça, bagunça, eu começo, vai. Todo mundo vira a porta. Peguei. Bora começar. Eu não vou fazer zoada, ninguém vem aqui pra dentro. Só vou mostrar meu papel e volto. Vambora, galera. Deixa eu ver o que eu sou. Sou impostor. Silêncio. Eu vou matar ele. Olha meu papel. Olha meu Você papel. abriu a porta? Não, eu abri porque eu queria mostrar o papel pra galera. O que, velho? Eu só abrir a porta pra ir mostrar pra galera. Não chama não, foi alarme <risos> falso, porque nós tínhamos acabado de começar. Vambora. Eu volto nós. Eu vou de skip. Vem não, vem, vai logo, pega. Não, não. Não, vem comigo. Skip. Lá, skip. Ninguém sabe quem é, né? Ganhei! Ganhei! De novo. Ganhei. Só pra ver se eu consigo ser impostor. Vambora, mais uma partida. E depois eu gravo mais vídeos. Se vocês quiserem. Comenta aí e se inscreve no canal. Vambora. Mano, eu quero ser muito imposto. Segura aí. Eu quero ser muito impostor, mas mandou ele me derreter. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Legal, isso é é isso. Que eu ator, vamos lá vamos lá, galera, eu quero é muito que tá ganhar essa partida Porque eu já ganhei essa e eu quero ganhar de novo Injustiça, injustiça Sai no meio Vambora Cadê o é seu papel? Meu papel já tá aí, deixa eu deixei Apareceu o papel Vambora Peguei um Peguei um Cada um, pegou um eu vou Sabe aqui fazer E você, é pra onde? Ficar aqui. Beleza, eu também vou ficar aqui. vou Ah, tá. Deixa eu aqui. Vou fazer um negócio aqui. Silêncio. Vamos embora. Bora embora só mais um pouco. Silêncio, silêncio. Agora vamos embora para a última partida, né, Caio? É. Deixa eu beber uma água porque a última é a mais cansativa. Pois é, velho. Ninguém sabe quem é que vai ser. Eu não fui importar uma vez. É melhor assim, né? Meu velho, caramba! ela ainda não foi importar uma vez sequer, mano. Ainda Bom, galera, eu acho que o vídeo já tá muito longo, mas vamos fazer essa última partida. Beleza? Como eu digo de novamente, ainda quero ser impostor mais uma vez. <risos> Vamos lá, pega o seu papel. Vamos embora. Mistura, mistura, mistura. Vou Agora não Você pegar primeiro? Ainda já pegou primeiro. Você pegar esse. Peguei esse? Peguei esse. Peguei esse. Vamos embora. E eu vou lá não vou pôr ela aí não, nem né? a pau. Tô suspeitando dela. E aí? Imposto ao mal um rapido. Vambora. Mano, eu tô pingando. Ai, que Ainda tem mais um aqui? Não, não pode chamar na iniciação da partida, não. Tem mais algum testes? Tem. Por aqui, pra dentro? Um um Tem. A gente no scan, arrumar o tapete e a gente o rosto. Quem é que ainda não fez a do scan? Eu. Tá Aperte. Fazendo scan. Titi, titi, titi. Titi, titi, titi. Eu. Olha aqui. Que é, velho? Vamos ah! dar um tapete de arrumar. Acabou as testes Eu ganhei, uh! acabou as testes Eu matei Kayan. Não, mas. Eu matei Kayan. Mas não, as teses já têm acabado. Não. Acabou, não. Falta aquela ali, ó. Eu já, eu já tava quase acabando. Ganhei, ganhei, ganhei mais uma vez. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal do Kainan. Pra vocês que não se lembram, Kainan apareceu há um ano atrás, velho. Mano, ele acabou de chegar de São Paulo, sabe? Certo. Isso é muito... <risos> Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos desses, deixe aqui nos comentários. E também, deixe o like, se inscreva no canal ative o sininho pra receber todos os vídeos como esse e talvez de Minecraft. Até o próximo vídeo! Valeu!